E... É... De Vim me expor Com tudo que há em mim Eu estou aqui Vem tocar em mim Moda o meu viver Cumpre o seu Conter de ti. Vim me expor Com tudo que há em mim Eu estou aqui Vem tocar em mim Molda o meu viver Cumpre o teu Vai fazer tudo novo, tudo novo. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. separar.